Eu tô fazendo minha lição de casa, minha homework. Eu fiquei de recuperação em inglês. Eu não tô lembrando de nada, meu Deus. Como eu sou bobão. Ah, me soltou. O que, que é me soltou? O cara tava preso, aí me soltou. Como assim? Ah, eu vou tentar lembrar. Ai, ah, meu Deus. What's up learners? Aqui é o Júnior Silveira, seu professor de inglês online e essa aqui é a Junior's Christmas Class, aula especial de Natal do Júnior porque hoje eu vou ensinar para vocês algumas palavras, aliás, cinco palavras que são que de tradições do Natal nos Estados Unidos, ok? Então você pega aí seu papel, sua caneta, seu tablet, seu celular, anota aí as, o que eu vou te ensinar hoje, anota porque eu não estou aqui com esse gol de Papai Noel Passando maior calor à toa, não, hein? Por favor, presta atenção na hora, pay attention. Will você também, presta atenção aí, viu, cara? Eu sei que você vai ficar de recuperação, então presta atenção para você passar de ano, beleza? Primeiro eu quero dizer que Natal em inglês é Christmas, beleza? Christmas. Algumas vezes vocês podem encontrar por aí um X, um X, né? Com o. Umas... Isso aqui nada mais é do que a abreviação de Christmas, informalzão. Então você pode usar esse aqui, o Christmas, para falar com os amigos né, e tudo mais, beleza? Vamos lá! Primeira palavra que está sempre presente no Natal dos americanos né, e tudo mais é a palavra Miss. Mistletoe. Mistletoe. Repeat after me. Mistletoe. Muito bem. Agora, o que que é "me soltou", teacher? Não é o que o Will falou, não, hein? Prendeu o cara lá, foi preso aí. Depois o cara foi lá e me soltou. Nada a ver, learners. "Me soltou" em português você traduz como um, um, um visco, sabe? Essa plantinha que está aparecendo aqui, ó. Flash, coloca aí ó a plantinha. Isso aqui é um "me soltou". Aqui em português a gente chama de visco, né? Azevinho também, alguma coisa do tipo, né? Eu, eu, eu particularmente nunca vi na minha frente isso aqui Só em filmes e desenhos e tudo mais Mas todo mundo com certeza já viu aí, na é verdade Mistletoe, beleza? A próxima palavra é a seguinte Vamos lá Christmas você já viu que é Natal, né? Só que não é só isso É o Christmas Sweater Christmas Sweater que nada mais é do que o suéter de Natal. Vou colocar aqui na tela alguns exemplos para vocês verem. Olha só que coisas lindas e maravilhosas, não é verdade? Eita, tradição bonita, hein? Todo mundo coloca lá os seus sweaters. Parece que quanto mais tosco, mais colorido, mais né, cheio de coisa, mais bonito é, né? Mas tradicional fica, não é verdade? Tem até a banda Hansen, a banda que eu gosto bastante, né, já tô aqui com eles, os caras são meus bros, vocês estão ligados, né? Os caras sempre fazem shows na época de Natal com sweater, pois já fizeram clips e tudo mais, muito comum na tradição de Natal das famílias nos Estados Unidos. Eu não estou usando um Christmas sweater aqui, mas é um pouquinho parecido, não é verdade? Então, Christmas sweater, everybody, Christmas sweater, repeat. Very good. E o Christmas sweater, você faz o que com ele? Você usa, certo? Então, vou colocar aqui entre parênteses que o verbo usar em inglês é wear. Nada de falar use, beleza? Quando você usa alguma coisa, veste, você está wear, certo? I'm not wearing a Christmas sweater, por exemplo. Beleza? Agora, esse aqui, pasmem, pasmem. Sabe esse negócio aqui, ó? esse docinho que está aparecendo aqui? Muito bem. Em inglês, o nome dele é candy... Candy Cane, Candy Cane, como se fosse um, um, um cano de doce, alguma coisa do tipo, né, sei lá. Geralmente em cores branco e vermelho, certo? Aqui, ó, desenho aqui, olha que bonito. Ele tem esse formato de cajado, porque remete à época que os três seis magos foram lá na, dar presente para Jesus, né? na manjedoura e tudo mais, então eles usavam aqueles cajados, né, com formato formato de, de, desse doce aí do Candy Cane. Então é por isso que, que ele tem esse formato, e representado por esse docinho aí, que é muito tradicional no Natal das famílias americanas. Eles costumam até enfeitar as mesas, né, como Candy Cane. Eu, eu não enfeitaria não, eu, eu, eu comia logo e acabava com a história. Próxima palavra, próxima tradição é... Vamos lá! Carols. Nossa, teacher, meu nome é Caroline ou Carolina, e aí você colocou meu nome aqui, ó, Carols. É um apelido, teacher? Não, não é isso, meu querido learner. Carols. São aquelas canções natalinas, aqueles cânticos de Natal. Sei lá, Jingle Bell, é, We Wish You a Merry Christmas. Vou colocar um trechinho aí pra vocês ouvirem? O acabou aqui. Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle All the Oh, it is to ride in a one horse hey! Aliás, canções natalinas são muito comuns nos Estados Unidos, ah, é, cantores, bandas, fazerem até álbuns de Natal. Só lá, 12, 13 canções só de Natal. Isso é muito forte na cultura deles, né? Eu já até fiz um vídeo, inclusive, falando sobre isso. Canções de Natal, artistas, né, cantores, bandas que já gravaram álbuns inteiros. Depois você clica aqui no card ou aqui embaixo para você assistir. Um vídeo tigão, hein? Toscão. Mas com certeza você vai gostar bastante. Então, carols são os cânticos natalinos, as canções de Natal. Aqui no Brasil nós temos também o, o, o nosso, os nossos Christmas carols. O mais famoso deles... É aquele, então é Natal, o que a gente fez, é a Simone que canta, né? Tudo bem. E tem uma outra tradição também aqui no Brasil, que é o, o Roberto Carlos, né? Que, isso aí não tem como, ele só aparece no Natal, né? Esse cara ganha um dinheiro para aparecer uma vez por ano. Ai, um, um dia eu chego lá, um dia eu, chego, um dia eu faço um vídeo por ano e ganho o mesmo dinheiro que ele ganha. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Vamos lá, e a última, tradição é, a última tradição é o secret, secret, tá notando aí, né? Eu não tô com esse chapéu aqui de graça, não, passando mó calor, pra você ficar aí só olhando, não. Secret, secret Senna. ou secret Santa. né? Tem gente que fala Santa ou center, que significa amigo secreto. Não é o, é o, é o, o, o, o secreto do, do Santa, Santa Secreta? Que que é isso, Teacher? Amigo secreto, Secret Senna Que é exatamente igual que a gente faz aqui no Brasil. Pega lá os nomes né, das pessoas, coloca lá na caixinha, no saco, enfim. E aí você tira o nome da pessoa. Eita, tirei esse. Putz, quer trocar comigo? Quer trocar? Não quer dar pra essa pessoa, não. Puta, tirei meu irmão, não quer. Não é verdade? Eu sei que acontece. Lá é a mesma coisa. Só que ao invés de você falar, sei lá, secret friend ou friend secret... Não, não, não. Secret senna. Agora, por que que é cena ao, ao invés de friends? Eu não sei. Vai ter que perguntar para o seu inglês lá, porque ele fica chato. E falando de cena ou Santa, me vem outra palavra na cabeça. Não veio uma palavra aí na sua cabeça? Não veio? Não veio o flash uma palavra na sua cabeça? Veio. Muito bem. Que é a palavra... Aí... Exatamente que eu Muito bem, pai, muito bem Santa Claus ou Santa Claus Que é o Papai Noel Muito bem Papai Noel não é The Father Noel Não é os Father Não Não é É Santa Claus Papai Noel, Santa Claus e Ele chega lá com a bag dele, né com o sacolão Abre lá e toma que é presente Toma que é presente Pô, Informação adicional. Okay. Você sabe quem inventou a imagem do Papai Noel? Não. Foi a Coca-Cola. Coca-Cola? Ah, eu, eu estou com essa parada. Inclusive, a cor era diferente. É, muita gente vai acontecer e falar, mas não foi a Coca-Cola que criou o Papai Noel. Ah. Não, o Papai Noel não tinha imagem. Era só assim, assim, Santa Claus ou é o Papai Noel. Certo. Mas a Coca-Cola deu forma. Falou, vai ser um velhinho, ele vai ser gordinho, vai usar um saco, ele vai ser vermelho. A Coca-Cola criou a imagem do Papai Noel, não a Santa Claus. Só a imagem. Muito bem. Então, Coca-Cola, muito obrigado aí por essa... Acrescentou né, na cultura mundial e também ajudou os nossos bolsos ficarem mais vazios, né? Mais vazios. Muito bem. Então, essas foram as cinco palavras né, que estão ligadas com a tradição do Natal nos Estados Unidos e em outros países também que falam inglês, provavelmente. Então, nós temos aqui mistletoe, christmas sweater, candy cane, carols e secret santa. Right? Quais dessas palavras que vocês já sabiam? Quais palavras que vocês não sabiam? Coloca aqui nos comentários que eu quero saber. E não se esquece também de comentar qual é o presente que você vai me dar de Natal. Right? E qual é a nota que o Will vai tirar nessa prova de recuperação. E eu aproveito e desejo para todos vocês que estão me assistindo, meus queridos Lerners, um Feliz Natal. Merry Christmas, Merry Christmas, Feliz Natal, porque de repente você talvez não tenha uma condição financeira para comprar um presente, ou talvez para participar de uma ceia gigante de Natal, ou de repente você não está perto daquela pessoa que você gosta, daquela, daquela, aquele membro da família, daquele amigo, mas o importante, o importante é que você tenha Deus no coração, acreditar nos seus sonhos e acreditar que no ano que vem vai ser muito melhor, do que esse ano. Já passei por natais assim ó, que meu Deus do céu, não queria que hoje fosse Natal, tá tudo errado na minha vida, mas eu sempre acreditei e as coisas foram melhorando, graças a Deus hoje tá muito melhor, mas é claro, todos nós temos altos e baixos, mas acredite sempre em Deus e no futuro, beleza? Merry Christmas pra todo mundo, Feliz Natal, importante você ter saúde, né? O resto a gente corre atrás, os presentes que se lasque, o dinheiro que se lasque, o importante é a família e também comer um pouquinho, né? Merry Christmas everybody! Will, entendeu? Agora eu vou fazer uma lição Vou terminar Candy cane, carols, christmas weather Muito bem Agora eu vou passar de ano Vou entrar de férias, Vou aproveitar Pessoal, feliz natal Merry christmas me parei